É, mas que país é esse? Não me conhece? Meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do canal Sapato pelo Mundo. No vídeo de hoje eu vou falar 10 curiosidades da Papua Nova Guiné. Eu já fui para Papua Nova Guiné por duas vezes e foi muito legal e eu fiz um vídeo falando sobre algumas curiosidades bem no comecinho do meu canal e o vídeo vai estar tá aqui com o link aqui nos cards ou na descrição do vídeo e depois você pode ir lá assistir. Nesse vídeo eu comento algumas curiosidades bem legais da Papua Nova Guiné e no vídeo de hoje eu quero falar sobre mais algumas curiosidades que eu acho bem interessante e que eu ainda não comentei aqui. A Papua Nova Guiné ela fica localizada na Oceania. É um país perto da Austrália e perto na, da, da Nova Zelândia também. Então é um país pequeno, mas com muita diversidade cultural Muita coisa diferente, realmente fora da nossa realidade. E todo o país tem as suas curiosidades, as suas coisas boas, as suas coisas ruins, as suas coisas que nunca ninguém viu no mundo. E é no vídeo de hoje que eu quero comentar sobre isso. Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal se você é novo por aqui e deixa um like aí no vídeo pra dar aquela força pra nós, tá bom? E eu incentivo você a assistir esse vídeo até o final. E eu tenho certeza que você vai ficar, assim, surpreso com tanta coisa diferente que tem nesse país. Bom, a primeira curiosidade é que os papuas eles são bem receptivos, então se você chegar lá no país eles vão te receber muito bem, eles vão querer te cumprimentar, te abraçar, saber de onde você vem, saber por que, que você tá lá. Na vila mesmo que eu morava eles gostavam muito de abraçar a gente, de cumprimentar toda hora que lá é algo muito importante, é você cumprimentar, se cumprimentando com as mãos. Então é algo assim, bem interessante, é algo que eles fazem muito e é uma forma de você é, dizer que você tá feliz de estar ali ou que você é, gosta do povo é você cumprimentar então é algo bem importante para eles a você falar um bom dia falar uma boa noite falar uma boa tarde e mesmo e mesmo que você passe pelo mesmo lugar várias vezes e vai estar a mesma pessoa eles vão falar e eles vão muitas das vezes querer que você se aproxime e cumprimente eles então é algo muito cultural deles de cumprimentar toda hora que eles te veem então é algo a primeira curiosidade aí pra gente se você for para lá já fique preparado que você vai ter que cumprimentar muita gente. Bom gente, a segunda curiosidade é que a Papua Nova Guiné, apesar de ser um país bem pequeno, é um lugar onde eles falam mais de 800 línguas. Não é todo mundo que fala né, as 800 línguas, mas como o país é dividido por tribos, por regiões, por províncias, então cada vila, cada região, cada pequena parte da Papua Nova Guiné eles falam um novo dialeto, então é super interessante se você viajar para uma outra vila muito rápido eles vão estar falando outro dialeto, então é uma mistura mesmo total de é, línguas no país inteiro, mas por causa da colonização britânica o país ele tem um pouco do inglês então virou essa mistura do toque pedim com o inglês, então eles falam algumas frases que você vê que é um, é um inglês meio quebrado, né? Então, eles misturam algumas palavras em inglês com o dialeto. Então, é algo um pouquinho diferente, mas em algum, algumas frases você consegue entender um pouquinho do que eles estão falando. Se você aprende o toque Pidin lá, você consegue se comunicar com a maioria das pessoas. O inglês é uma língua falada lá, eles falam o inglês, mas também, se você souber o toque Pidin Vai ser muito melhor e você vai conseguir se comunicar muito mais. Eu não aprendi o toque pijin lá, eu, eu falava apenas o inglês com as pessoas e eu conseguia também me comunicar muito bem. Mas quando tem uma reunião séria ou alguma coisa que eles querem falar, eles nem vão falar no toque pijin, eles vão falar na língua do povo deles e você realmente não entende nada. Você fica boiando nas reuniões, nas reuniões que eles acham que são muito importantes, eles não vão falar. É, na, na língua do país, eles vão falar somente na língua da região que eles, que eles estão, para que ninguém mais saiba, apenas as pessoas daquele lugar. Mas na realidade eu acho algo bem impressionante, que eles conseguem, assim, o Papua ele tem uma facilidade muito grande de aprender novos idiomas, então acho que por causa dessa influência de, de línguas, né, por exemplo, se o pai é casado com uma, com uma mulher de outra vila, a criança ela cresce ouvindo a mãe falando uma língua, o pai falando outra, fora o inglês, fora a língua deles, que é o toque pedim. Então, é, a pessoa ela cresce aprendendo já várias línguas, então eles têm mais facilidade de aprender e de se comunicar em outras línguas, que é algo que eu acho bem legal e bem impressionante ali na Papua Nova Guiné. A curiosidade número 3 é uma curiosidade que eu acho bem interessante, porque todo mundo usa lá na Papua Nova Guiné. Eles usam uma bolsa chamada Bilum. Então, os homens geralmente penduram essa bolsa no pescoço, aqui na frente, e as mulheres penduram normal, ou elas acabam é, pendurando da forma que elas quiserem. Geralmente, a bolsa dos homens é um pouquinho menor, o Bilum é um pouquinho menor, e das mulheres um pouquinho maior. Depende muito da pessoa também e o quão, quão grande ela quer aquela bolsa. Mas é uma bolsa muito usada e é muito típica deles. Eles mesmos fazem esse tipo de bolsa. Eu vou mostrar pra vocês como é feita uma dessas bolsas. Tá vendo? Ó, essa é uma das bolsas, é, esse é um dos biluns que eles fazem. Esse é um bilum para mulher, então você pode pendurar ele assim. Os homens penduram geralmente no pescoço, mas eles usam um bilum bem menor. Esse aqui é um bilum bem grande. O nome é engraçado, mas é um bilum grande, então cabe muita coisa dentro desse aqui. É, geralmente... Ele é feito assim, ó, com esse material, parece uma linha de crochê, e eles, eles mesmos que fazem... E eles penduram nas ruas, assim, você pode comprar e ter uma bolsa dessa lá na Papua. É muito comum eles usarem. Então, tem várias cores. Eu gosto muito dessa, dessa cor, é bem interessante. Mas tem umas cores bem chamativas e alguns que eu não acho muito bonito. Algumas pessoas trabalham muito bem com esse material, mas outras pessoas ainda precisam melhorar um pouquinho na hora de de fazer o acabamento. Pode ser também que eles coloquem o bilum no seu pescoço ou te dão de presente como forma de agradecimento ou para te honrar por alguma coisa que você fez para eles. A quarta curiosidade e ainda falando sobre o bilum é que o bilum também ele é usado pelas mulheres para carregar os bebês. Então eu vou por aí do lado uma fotinho de uma mulher carregando né, um bilum na, na cabeça. E esse bilum, ela coloca o bebê dentro, é como se fosse um Moisés para nós, né, ou uma um, uma cadeirinha, mas para elas é a forma que elas carregam os bebês, é para cima e para baixo, é colocam eles para dormir ali, às vezes penduram eles é, em algum lugar, e essa é a forma que eles têm de carregar os bebês para onde eles vão. É algo bem interessante e é o mesmo material do bilum que eu mostrei anteriormente. Eu tenho um bilum aqui que eu ganhei antes de vir embora e eles falaram que esse bilum era pra eu colocar o meu bebê. Esse aqui, ó. Então, eles colocam o bebê aqui dentro, tá vendo? Claro que eles colocam um cobertor, colocam um negocinho que eu acho que fica mais reto, mas eu acho que eles usam um, um pouco maior, porque eu acho esse aqui muito pequeno pra um bebê. E eles penduram, geralmente as mulheres penduram assim, na cabeça, mas é algo que eu acho bem interessante, uma curiosidade bem importante, e que todos os Papuas, pelo menos na região que eu morei, você via muitas mulheres carregando os seus bebês nesses biluns. Então, é isso, gente. Os biluns da Papua Nova Guiné. Em um dos primeiros vídeos que eu, que eu fiz falando das curiosidades da Papua Nova Guiné, eu comentei que eles é, fazem uma comida típica, muito típica mesmo, ali na Papua. Que é algo que eles fazem em festas, despedidas, ou algo especial, ou até mesmo velório, casamento, enfim. Tudo que é algo que é importante para eles, eles fazem esse tipo de comida. Se chama mumo. Bom, o que, que eles fazem? Eles esquentam umas pedras, colocam pedras no fogo e depois fazem um buraco no chão, colocam folhas de bananeira ali, né, em volta do buraco, colocam o porco dentro, um porco inteiro geralmente, eles cobrem com uma folha, que agora eu esqueci o nome, que eles comem também, e eles cobrem tudo isso depois com batata, doce e, e essa folha e cobrem com a folha de, de bananeira depois disso eles colocam todas essas pedras quentes para esquentar para cozinhar aquele porco e fazer aquela comida típica deles depois de algumas horas né de, desse, desse cozimento eles tiram essa comida abrem ali e separam essa comida para todas as pessoas que estão ali naquela festa naquela reunião o que for e eles dividem essa comida para todos então, é uma comida que não parece muito bonita, olhando assim parece um pouquinho nojento, mas na realidade tem um gosto muito bom. O porco fica muito gostoso e eu comi algumas vezes. É, foi tudo bem, um modo meio arcaico de fazer o um negócio, mas na realidade fica muito gostoso. Então, a comida típica é, que eles usam muito, que eles fazem muito, muito, é o mumo, que é um porco assado na terra. A sexta curiosidade é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. É, eu tinha visto algo parecido no Timor-Leste, mas eu nunca tinha visto algo com, com tanta realidade, porque eu realmente fui, que foi o velório na Papua Nova Guiné. O velório da Papua Nova Guiné é algo impressionante. Eu nunca tinha visto realmente nada assim igual ao que eles realmente fazem. O velório, pra começar, duram sete dias. Então assim, quando eles recebem a notícia que a pessoa morreu, eles já começam um pranto, eles começam a chorar, a chorar, a chorar. Eles choram horas, tipo, a prantear mesmo com todas as forças que eles têm, pra que todos ouçam que alguém morreu. Então é algo assim um pouco angustiante, que você vê aquelas pessoas gritando, chorando e... E às vezes, assim, claro que a pessoa é conhecida, é um amigo e tal, mas é algo assim que eu nunca tinha visto antes de, de ver o desespero mesmo deles no choro, né, de prantear pela morte de alguém. Nos velórios eles fazem tipo uma cerimônia, assim, longa, né, que dura, assim, esses todos esses dias, entre 5 a 7 dias. É uma cerimônia bem longa, onde as pessoas vêm de vários lugares, de várias vilas Depende de quantas pessoas aquela pessoa conhecia ou a família E todas as pessoas vêm e, e elas acabam fazendo apresentações, tem gente que vai canta tem gente que vai lá falar sobre aquela pessoa que morreu, é, vai dizer o quanto ela era legal, o quanto ela não era, enfim, tem gente que aproveita esse momento para falar sobre outras coisas no meio da reunião, no meio da cerimônia, então é algo assim, que demora horas, é né? o dia inteiro e muitos dias. Então é bem cansativo, eles colocam tendas, colocam cadeiras, é algo bem importante para eles. E durante todo esse velório, as pessoas estão ali chorando, elas gritam, muitas das pessoas, as pessoas mais próximas, geralmente rasgam as roupas, elas é, puxam os cabelos, elas se jogam no chão, se sujam de barro, é algo assim que que você fica um pouco impressionado quando você vê todo esse movimento né, deles, mas é algo muito cultural deles, é algo que eles fazem mesmo e faz parte da cultura fazer tudo isso. Então foi algo que me deixou bem impressionada durante o velório. Se você conhece essa pessoa, é muito importante que você dê algum dinheiro ou você dê alguma coisa para que esse velório também aconteça. Então você precisa de alguma forma ajudar a família ou dar alguma coisa para essa família. Então você nunca vai a um velório sem dar nada. Então é algo bem importante para eles que você chegando no velório, você dê alguma coisa, como dinheiro, como comida ou o que for que você tiver de valor para dar para a família que está lutada e para também ajudar é, no final do velório, né? Porque no final do velório, o que eles fazem? Eles fazem uma festa, basicamente. É onde termina todos esses dias de pranto, todos os dias de tristeza, de, de luto, e no último dia, eles fazem um grande banquete, e aí eles servem essa, a comida típica deles e mais um monte de comida para todas as pessoas que estão naquele velório, então todos comem e ali finaliza esse ciclo, né, de foram tantos dias de choro, de, de tristeza, mas agora é uma nova, novas coisas virão, então é algo assim, é, foi a minha visão, né, foi algo que eu vi... Que aconteceu então eles choram todos esses dias e no final de tudo eles celebram e acabou e é isso ninguém mais fala mais nada e fica por isso mesmo o velório na papua é algo bem diferente e um pouquinho longo na papua nova guiné eles têm o costume de usar uma coisa é, que se chama betonut que o nome local é o buai é mais fácil de dizer né é, o buai, ele é como se fosse um coquinho e eles usam o miolo de dentro desse coco. Eles usam também é, como se fosse o pó das conchas do mar e também um graveto, acho que de mostarda. Eles misturam tudo isso junto e colocam na boca e eles mastigam isso por algum tempo vão cuspindo é essa, esse líquido que vai gerando na boca eles cospem em qualquer lugar. Então o buá é algo bem tradicional dos papuas, eles usam em todo lugar, vendem em todo lugar. Às vezes eles andam com um saquinho e cospem dentro desses sacos de plásticos e depois jogam esses plásticos em qualquer lugar também. Eles falam que quando eles usam esse buai, eles se sentem felizes, confortáveis e também ajuda a estimular o sangue deles. Então eles se sentem muito mais animados e felizes para fazer as coisas. Essa nós que eles usam, esse, esse, essas coisas que eles usam, esse buai, na realidade os pesquisadores dizem que ela tem a mesma sensação da nicotina no corpo. E também ouvi dizer que na Papua Nova Guiné o número de câncer na boca é um número muito alto. Eu acredito que possa ser também por causa do buai. A oitava curiosidade é algo bem interessante. Eles fazem uma cerimônia para dar o um nome do bebê. Eles não dão o um nome logo quando nasce. Quando ele tem lá para uns 3 a 5 meses, eles então fazem essa cerimônia, convidam os amigos, convida a família, é, os líderes religiosos, quem ali eles conhecem e eles convidam para essa cerimônia. Aí nessa cerimônia o que vai acontecer? Eles vão dar um nome para essa criança. Algumas vezes eles já sabem qual nome vão dar, mas algumas vezes eles fazem o quê? Pedem para que todas as pessoas ali naquela reunião escrevam o um nome num papel, um nome que eles acham legal, e eles colocam esse nome dentro de um saquinho, alguma coisa, e eles sorteiam o um nome. Então o nome que for sorteado é o um nome que vai ser dado pro o bebê. Esse é algo interessante. Já pensou? Você sortear o nome do seu neném? É esse aqui. Há um nome que alguém deu pra ele? É bem interessante. A nona curiosidade é sobre o transporte público, pelo menos na região que eu morava. Eu morava na região das montanhas, então não tinha táxi ou esses ônibus, assim, como a gente vê normalmente lá era vans ou senão uns minibus esses eram os, o transporte e é ainda continua sendo o transporte público na região das montanhas onde eu morava então a gente ficava algum tempinho né é, na estrada esperando passar e quando passava o transporte se estava vazio é hora era a hora da gente entrar às vezes já estava bem cheio e nem dava para entrar o mais interessante desses transportes públicos naquela região é que eles levam de tudo dentro daquelas vans. Então, muitas das vezes eu já fui com galinha do meu lado, com galinha no meu pé, sentindo o cheiro da galinha dentro da van. Era algo assim que eu não gostava muito, porque é uma van bem suja. Gente, a gente tá no bus, a gente toda semana pega esse ônibus. E as pessoas estão entrando, a gente está aqui na cidade e a gente vai para casa. Mas esse ônibus é totalmente sujo, quando não, vem, não vem as galinhas junto. Tá vendo? Jogaram até uma roupa aqui em mim, ó. <risos> e eu fui atacada por um monte de roupa. <risos> o menininho do meu lado aqui, que ele não tem dinheiro pra pagar, ele sentou bem no meu lugar aqui, na no minha, minha, no minha barra. Essa é a vida na... Força na peruca. Vamos para cá, Bora, bora. Tchau. Com muita gente, muita coisa, com, com animais ou frutas, ou sacos enormes de frutas e verduras. Por quê? Porque muitas das pessoas, elas estão indo pra cidade pra vender... As suas coisas, né? Vender suas frutas, vender suas verduras, suas galinhas, os ovos, enfim. Então, tudo isso, às vezes, eles colocam dentro das vans porque muitas dessas pessoas não têm o seu próprio carro. Então, eles acabavam pegando o transporte público. E dentro do transporte público estava todas as pessoas, como eu e como qualquer outra pessoa. Então, a gente tinha que ir aí numa van lotada de coisas e principalmente, pra mim, o que era mais impressionante era ter as galinhas junto com a gente. Gente, a décima curiosidade da Papua Nova Guiné é que é, na região que eu morei, eu via muito isso. E eu já vi também em outros lugares que eu fui. Eles fazem um mercado na rua mesmo. Então, eles colocam ah, uma lona no chão ou alguma mesinha. E ali mesmo, eles colocam os produtos deles e vendem. Então, você vê muito... É, vendedor ambulante na Papua Nova Guiné, até mesmo pessoas vendendo os buais, né, que é o Betonur. Então, você vê muita gente fazendo o seu próprio negócio, vendendo as suas próprias coisas, as suas próprias coisas do seu jardim, as suas verduras, aquilo que você plantou. É a forma deles também ganhar o dinheiro deles. É super normal ter vendedor ambulante, não é proibido lá e eles podem vender em qualquer lugar. Muitas das vezes... Eu via pessoas colocando um milho assado, batata, batata doce assada, vi gente vendendo frutas. Eu mesmo às vezes comprei algumas coisas. Claro que alguns lugares é, dava um pouquinho de medo de comprar, principalmente se são coisas já cortadas, não compre coisas cortadas quando você for em países assim, é, coisas de ambulante, tipo abacaxi cortado. Não compre essas coisas que você pode passar muito mal, porque você não sabe como eles fizeram, como foi a higienização e o quanto tempo aquilo lá tá exposto. Para eles, acaba sendo normal, eles já estão acostumados, acho que nem ficam doentes. Mas para nós, né, que é mais enjoado, geralmente acaba que a gente fica doente. Então é uma das coisas assim bem importantes, é muitas vezes você vê antes de comprar alguma coisa de algum é, ambulante ali na Papua. Bom gente, o vídeo de hoje foi esse, se você quiser saber mais curiosidades da Papua Nova Guiné, escreva aí nos comentários que você quer saber mais, que você quer conhecer um pouco mais desse país maravilhoso. A Papua ela é incrível e como eu disse, tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins como em todo lugar. Então, é, hoje eu quis mostrar um pouquinho daquilo que eu já vi na Papua e tenho muito mais se você quiser saber, então deixa aí nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se você é novo nesse canal, já se inscreve aí. E tem também o meu Instagram, que é o arroba Crisbinha, que você pode ir lá me visitar e também me seguir lá no Instagram e saber do meu dia a dia, da minha vida aqui, tá bom? É isso, gente. Um grande beijo, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!